Fala galerinha, tudo bom? Mais ou menos. mais ou menos. Tiramos aqui a nossa amiguinha máscara demoníaca. Tiramos a nossa armadura de tanque e agora a gente está com a máscara do, do médico da peste e com a proteção aqui combinada. Por quê? Não sei. De qual quadro do canal é esse aqui? Vamos ver se vocês conhecem. Não sei! Nenhum, porra, porque esse canal não tem quadro. Então agora a gente vai criar um quadro aqui. A gente vai tratar de doenças. O DR tem várias doenças. Mas várias doenças mesmo. Não diga! Digo! Que coisa! E agora, eu vou mostrar pra vocês em primeira mão como é. O verme parasita. Uh, que nojo. Bora ficar com fome aqui primeiro, né? Vou encher minha linha. Agora, bora ficar com fome. Duas horas depois. Pronto, estamos com fome. Como é que você pega o verme parasita? Não sei! Comendo carne crua. Não diga! Digo sim! Coisa! Olha aqui. Essa carne aqui, ela te dá 25% de chance de você pegar o verme parasita. Hum, é mesmo! Vamos ver essa daqui. Essa aqui dá 20%. Vamos ver a carne de rato. A carne de rato, ela vai te dar 25% também. O também, 25%. Não diga! Digo! Que coisa! Vamos comer aqui e tentar pegar o verme parasita. Olha, olha galera. Hum, vai dar certo isso. Sempre... É, preparem a sua comida. Sempre frite a carne, sempre cozinhe. E aí você nunca vai pegar o verme parasita. Mas caso você pegue, eu vou mostrar agora como se curar. Pegamos o verme parasita logo de cara. Sinto que eu estou ficando doente. Vamos ver o que o verme parasita faz. É, temos aqui o nosso vice-nicotina, né? Que eu sempre ando com vice-nicotina. Eu gosto muito de cigarro. Beleza. bem parasita, ele me tira um de vida por hora e um de água. Isso aqui, cara, é horrível. Você vai, você vai morrer muito rápido. Vamos, vamos dar uma olhada? Olha só, eu vou perder 24 de saúde só por dormir isso aqui. Se fosse uma pessoa normal, já ficaria no meio na situação crítica, viu? Uhum. Para curar, você precisa ter veneno, você precisa ter um aguento curativo, você precisa ter carvão ativado e água. E você vai perder 30 de saúde. Viu só? Não. Nunca pegue o, o verme parasita, tá? É uma doença fácil de se evitar. Ela é chata para você tratar. Mas se você jogar da forma correta, né, sempre preparando seus alimentos, sempre fritando tudo, você nunca vai ter essa doença. Então vamos lá, curar. E o verme parasita, ele vai se curar em quatro dias. Beleza. Agora a gente só perdeu o bônus de água. Então, agora para você se curar aqui, basicamente tem que passar cinco dias. Dois mil anos depois. Quatro dias. E aqui o nosso verme parasita foi curado. Viu só? Valeu. E no próximo vídeo a gente continua com mais dicas. Cara, o verme parasita é uma doença assim que quem mais pega são os novatos. E eles se lascam. Porque eles não vão conseguir tratar, eles não vão conseguir saber gerenciar essa doença e aí eles acabam morrendo.